Fala, guys! Tranquilo? Foi o Polotov eu sempre tá com a mesma roupa, né? Que coincidência. <risos> Estamos aqui para mais um vídeo pra vocês e hoje aqui vai ser um Eu vou ensinar pra vocês como vocês podem dominar a casinha do fundo de uma forma muito segura, uma forma muito inteligente que você pode pegar os caras de surpresa, beleza, guys? Então já vai deixando o like no vídeo aí e vamos mostrar como que a gente vai fazer aqui, beleza? Vamos lá! Primeira coisa, guys, você tem que guardar sua smoke e a sua molotov. Então, pra você fazer essa jogada, você precisa que seu parceiro do fundo taque as bombas pra você. Como assim, Fia Pão? Beleza, vocês vão vir aqui com vocês vão tentar dominar o fundo aqui, vim tacar a molotov aqui, certo? Não tem nada aqui, galera. Você tem que. Você pode ter duas opções. Ou você pede pro seu parceiro Smoker Eu prefiro que ele não faça isso. Ou você não precisa da smoke. Você só taca a molotov. Normalmente, se os caras vier fazer domínio o fundo rápido, você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que fazer isso quando eles não fizer Quando for um hold deles, vai. O que, que vai vir? Vai vir você, seu parceiro. Eu normalmente passo, ou se eu tô atrás, eu espero. Ele vem, taca a molotov. Não dominar o fundo? Vaza, não precisa mais. O que, que eu normalmente faço aqui, galera? Presta atenção que esse domínio ele é bom, ele é efetivo e se você fizer certo, certeza que você vai pegar uma kill. Beleza? Você vai vir aqui, ó. Vai estar a molotov do seu parceiro aqui. Eu, se os caras não viessem rápido, eu já, pos já posicionava aqui e tacava uma outra molotov lá dentro. Nisso, tirava o cara que tava de dentro. E eu já vinha e tacava uma smoke assim, ó. ó mais ou menos aqui. E eu entrava junto com ela explodindo e ficava parado aqui. Qual que é a tendência dos caras? Quando essa molotov tá aqui dentro, eles estão ali esperando. Quando ela acaba, eles voltam para tentar ganhar o espaço. Quando você taca essa smoke aqui, antes da molotov, porque um pouquinho dela acabar, você ganha o time de entrar aqui, porque os caras não vão pisar na mole. E eles vão achar que você tá jogando recuado, porque você esbocou. E é essa hora que você surpreende. Então, seu amigo, vem aqui, olha a molotov. Você já vem aqui, passa. Não tem nada, galera. Você já se posiciona aqui, ó. Taca rápido a molotov. Vai explodir. Acabou na smoke, você já tá com uma, ó, uma smoke assim, não passa antes dela explodir, porque senão o cara vai estar tá no carro marcando ele vê e você para aqui. Essa hora que se o cara entrar, você vê a sombra dele antes, você mata ele e já vaza. Já teve muita kill que eu peguei desse jeito, porque essa é uma jogada, uma play muito inteligente. Então se você quiser usar para o seu time, eu te garanto que você vai conseguir muito mais é, resultado positivo do que negativo, beleza galera? Então a tendência é o seguinte, a visão do cara é essa aqui ó, vai ter uma mole aqui dentro, o cara vai estar tá mirando aqui do carro. Certo? Aí vai ter uma Smoke que vai estar tá explodindo ali. Nisso, quando tiver explodido a Smoke aqui, ó, a tendência do cara é vir pra cá e entrar. Só que ele vai tomar, ele vai, ele vai, ele vai ser surpreendido porque você vai estar tá aqui dentro. Você vai ter tipo meio que enganado ele, é, fingindo que estava Smokeando recuado. É, é muito inteligente essa jogada. Se você quiser usar com o seu time, eu tenho quase certeza que vocês vão conseguir bastante resultado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Mais um videozinho rápido do Felps dicas para vocês, tamo junto eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo e é nóis galera, até a próxima valeu